Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um programa, e mais um quadro do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje vamos começar nesse quadro uma série sobre os 12 profetas menores. E vamos ter aqui muitos convidados e vamos falar de cada um deles em ordem cronológica. Então quer dizer que vai estar um pouquinho diferente do que já está na nossa Bíblia. E para começar, né, eu estou aqui com o professor Joás. Professor, um o quadro né, é nosso. Esse primeiro nós não temos um convidado especial, mas nos outros todos nós teremos um convidado a mais e vamos debater sobre esses 12 profetas. Bacana demais. E por que profeta menores, professor? Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. É porque a quantidade né, de, de texto que eles produziram foi, foi menor do que daqueles profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? escreveram muito mais. Né? Então é escrita é, quantidade mesmo. quantidade de escrita. É. Então é por isso, gente. Somente por, é, isso, é por isso, né, professor? E, para começar, em ordem cronológica, o primeiro deles é o profeta Obadias. O profeta Obadias, né, o livro dele... É o menor que tem no Antigo Testamento, o menor livro. Mas apesar de ser o menor, ele traz uma mensagem muito importante, né? Que é sobre a irmandade, né? As consequências e os problemas que nós teremos de não seguir aquele mandamento de sempre amar ao próximo. Se eu puder dizer assim, né? Aplicando um pouquinho a mensagem, né? Professor? Isso. Isso. Eu quero ler o Badias, o, né? Eu vou ler o versículo, só tem um capítulo. E o versículo 1, a visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer, levantem-se, vamos atacar Edom. É, professor, então vamos começar. É, não é muito um teológico, né? É, a, gente, a, a pretensão nossa é, é dar uma visão panorâmica né, desses 12 livros aí dos profetas menores, porque a gente sabe que são livros que não são muito conhecidos, né? não são muito estudados, muito, muito lidos. E... Aqueles que, que leem não, não compreendem muito também. As, assim, a primeira leitura é uma leitura difícil, né? É difícil. É, então, é, o quadro é muito bom. né Pensar é, nesses 12 livros, né? um a um, né? olhando com calma para cada um, é bacana. É bacana. E nós vamos né, falar o tempo que foi escrito, em qual época que o profeta profetizou, aí vai dar um, vai dar um entendimento melhor. Da leitura desses livros para vocês. Então, vamos começar. A Bíblia cita muitos Obadias, vários. Sim. Tem alguns mais famosos. Mas, né, tem o Obadias, que foi o um mordomo de Acabe, que era profeta. É. Mas sobre o profeta Obadias mesmo, o profeta desse livro, o que podemos não, falar? Não temos muita informação sobre ele. Né? Ele, junto com Naum, é um dos profetas menores que não é citado no Novo Testamento né? é, e assim, nem em outros livros né, é citado, quem seria esse Obadias, né, de qual família, da onde, a gente não tem muita informação né? é, tem muitos Obadias na Bíblia, no Antigo Testamento é, você, se você considerar os, os livros apócrifos né, você chega a 20 Obadias a 20? Né? É, a nossa Bíblia, a Bíblia é, sem, sem a adição dos apócrifos que veio lá no concílio de Trento né? é, a Bíblia protestante vamos falar mais claro né? a, Bíblia, a nossa Bíblia não tem esses 20, tem 12 12 né? que é uma quantidade boa também é, desses 12 10 são citados assim poucos versículos que falam também não tem muita informação deles e um é, tem mais informação que é esse é, da, da, de Acabe, né, da época que Acabe reinou, né, que escondeu os profetas né, e, foi, e foi encontrar com, com Elias. Esse aí tem, tem uma narrativa maior, né, fala mais sobre ele e esse Obadias profeta a gente só sabe do nome dele citado aqui no próprio livro, né? o nome é, dele está fora isso a gente não tem muita informação as informações que a gente tem na tradição judaica, né, nos comentários bíblicos, não, não são muito às vezes uma desencontra com a outra, né? Tem algumas tem tem comentaristas na, na própria tradição judaica, né, no Talmud, que vão acreditar que Sobadias é o mesmo lá de Acabe, né? E assim a gente tem razões para acreditar que não é. Não é. Né? A época não coincide. A época não bate, né? E, então é muita informação sobre ele a gente não tem né? mas a gente sabe o significado do nome dele sim obadias é, é, significa aquele que trabalha para Deus ou aquele que adora a Deus aquele que serve sim. a Deus né servo do Senhor né adorador do Senhor né? porque é, oved né é, a, a, o que está no começo do nome aí né oved e ar né é, é, Antes do nome de Deus, que é Iar, né? Deus, né? o nome de Deus, o tetragrama que está uh, suprimido ali no final do nome, Obadias, né? Obadiar, né? é O nome de Deus está no final aí, então é, o que vem antes né? é que vai dar a característica desse profeta. Né? Ele Perfeito. é um servo de Deus. Ele trabalha para Deus. O, o nome... É, avod né, que tem a raiz avode, o verbo, é cultuar, é servir, é trabalhar, é adorar, né? Então, é, um judeu, quando fala que vai a um culto a Deus, ele fala que vai fazer a avodar né? O trabalho, o serviço, a adoração, né? Então, é, o que a gente chama de culto, os americanos, né, os ingleses, assimilaram isso melhor do que a gente. A gente fala que vai a um culto, que vai cultuar, né, os americanos vão a um service, né, eles vão prestar um, um serviço, serviço, um trabalho. Né, isso, é, semanticamente, tem muito mais sentido do né, que eu... o que está no texto hebraico lá. Né. Então, Obadias é esse que serve, que trabalha, que louva, que cultua né, a Deus, ao, ao único Deus verdadeiro. Então, o nome dele também já diz muita coisa, né? Sim, ele serve a Deus, ele, né, ele a Deus. trabalha para Deus. E, professor e então vamos situar aqui quando né esse livro foi escrito qual o período é, tudo indica que foi é, no sexto século antes de Cristo né é, os melhores comentaristas aí os, os mais conceituados né localiza no sexto século 580 586 antes de Cristo né, ou 560 a 560, é. 590 né, Nesse meio aí Então está na invasão da Babilônia e Jerusalém Isso é, Os comentaristas Que se aprofundam mais nesse, Nesses temas né, Eles localizam aí né? Tem gente que olha mais Um período muito mais anterior Tem. ainda Nono século antes de Cristo né? Oitavo século Não, é, é pouco provável, né? Pela narrativa que está no narrativa. texto, né? a história que ele está contando, é pouco provável. É, é, até porque o que aconteceu, né? É. E ele foi escrito, é uma profecia que ele faz contra Edom. Isso. Edom. E quem é a nação de Edom, né? Vamos lá do começo. Pois é, ele logo no, no primeiro versículo, né? É. Já está... A visão de Obadias, né? a visão, e o oráculo, a profecia, a visão... Né? Então que teve visão é... mesmo, né? uma visão é... de... É, esse, esse, essa tradução né? é uma tradução possível para a palavra razão, que né? está lá no original hebraico. É... E o significado é a visão, né? essa visão profética, né? visão do futuro, né? é a profecia, o oráculo. Né? É visão no sentido profético Como mesmo é? da... Da, do termo né? então é, tem essas várias possibilidades de tradução né? então, é, mas a maioria das nossas versões está assim, a visão de Obadiz a visão né? do... uhum. é, e fica bem claro né, logo no primeiro versículo que é algo que Deus está falando, é algo que Deus está dizendo, né, assim diz o Senhor, então é uma profecia é, a inspiração de, de Deus está né, Está bem claro aqui no texto todo, né? Você vê isso se repetindo no versículo 4, né? Diz, Sim, o, Senhor, diz o Senhor, no versículo 8, uhum. no versículo 18. Declara então, o Senhor. É, uhum. o, próprio, o próprio texto né, reivindica a inspiração de, divina, né? É, foi um texto inspirado por Deus. Né? Quando o Obadias está falando, é Deus que está falando, por meio de Obadias, né? É, e... Deus está falando contra a arrogância de Edom. Né? Isso está aí logo no primeiro versículo. Deus está chamando as nações para se Exato. levantar contra Edom. Né? E aí a gente precisa voltar 1.500 anos atrás. Né? É, 1.500, até é, 2.000 anos. É, Rebeca com duas nações dentro do ventre. Né? É, Edom, né? Esaú, né, e Jacó, né, que é Israel, que é a nação, é, a nação de Israel, a nação escolhida, né, o filho que que foi amado por Deus, né, Esaú foi aborrecido, né, tem uma discussão muito profunda é, Deus sobre rejeitou Esaú, é. né, e, mas isso Deus faz como Ele quer, é. né, isso é o Senhor. É, é, Deus, é, Deus preza aqueles que ele quer e ele despreza também né, aqueles que ele quer né? e isso é, a gente dizer só isso né, é, pode, chocante, né? pode chocar alguém, né? mas como assim né? eu aprendi que Deus é amor o tempo todo né? é, sim, isso é verdade né? mas é, Deus conhece coisas que a gente não conhece por isso é razão né, a visão, o oráculo. Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Deus viu coisas que a gente não viu. Deus viu o futuro. Aquela expressão, né? ele vê além da curva, é. que a gente não então, vê. Então, é, Deus está vendo Esaú lá no ventre de Rebeca e Deus está vendo Herodes lá depois de Cristo, lá de, na destruição é, é, do templo. Da, né? Deus está vendo. Lá na frente, o último Edomita caindo. Né? Deus está vendo lá no ventre, né? começando né? A, a raiz de Edom, está começando lá no ventre de Rebeca, e Ele está vendo o final dela. Ele viu o que esses homens fizeram, né? o que eles fariam. Né? E ele viu isso tudo, todas as possibilidades, todas as possíveis escolhas, né? a, a teologia a boa. Isso teologia, o senhor escolhe antes, né? Escolheu é, antes é. deles nascerem, antes mesmo de eles serem gerados, né? Sim, porque Essa ele seleção, viu o final. Ele viu o final, porque é. se ele escolhesse no final, aí seria por obras, né? E não é. é no, a, a, aí a gente estaria falando de um assunto muito complexo, né? A gente teologia. entra outro, mas é, é. é isso. Ele mas, vê assim, sempre no. né? Mas Deus, Deus viu a trajetória todinha. Né? Deus viu a trajetória todinha Então ele aborrece Ezaú então, né? E professor, e quando <risos> o senhor fala isso Para deixar bem claro O senhor viu a, trajet a trajetória Mas o senhor não determinou Aquilo, né? Não, o senhor determina O senhor age através da história né? Mas é, Ele só interfere nesse sentido De, de determinar Algumas coisas, né? algumas mudanças Históricas, né? É, quando, quando isso é, vai de encontro ao plano dele geral, né? O plano geral para a história humana. Então, ele aconteceu com Moisés, por exemplo, né? Hum. E, e, tem várias situações aí que a gente poderia demonstrar isso, né? Mas aí a gente sairia um pouco do, do, do tema aqui, né? É um tema complexo, Difícil. Né, é, o, alguém pode fazer uma pesquisa aí, né? Sobre esse tema. É, eu indico um livro muito bom que é do, do nosso, do mestre da nossa casa, né, é, o mestre da Assembleia de Deus, da CPAD, né, é, Silas Daniel, ele fala sobre a mecânica da salvação, né, ele tem um livro tremendo sobre isso e ele toca nesse ponto, né, o fato de Deus conhecer até os futuros possíveis <risos> da trajetória de alguém, né, a os bons teólogos vão chamar isso de futuro contingente condicional né? Deus conhece até isso é, então quem são os edomitas os edomitas são essa descendência de Esaú né que é, por conta assim de uma de uma criação equivocada dos pais né a culpa está com Esaú mas é, a influência que ele teve dos pais foi negativa, né? e, ja, e, e Jacó também. Né? E, então é, é muito complexo isso Houve aí. Houve uma briga entre é, os irmãos, uma, é, uma você, disputa e ficou, né? independente de como foi, tá ficou né, um O rampou. texto é Gênesis 25, é. né? está escrito que, como que, que Isaac amava mais a Esaú e como que Rebeca protegia mais a Jacó. Né? Ela amava mais Jacó, dava preferência mais para Jacó. Então, é, começou com o equívoco dos pais. Dos né? pais. É. E vamos parar aqui e a gente volta, a gente vai para um breve intervalo, né, professor? Isso. E daqui a Mas pouco já... a gente volta partindo daí, dos pais de Jacó e de Esaú. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Voltamos. Professor, a gente parou lá, né? A respeito dos irmãos, dos gêmeos, Jacó e Esaú, da qual houve aí, né? Uma falha por parte dos pais. Isaac amava mais Esaú, protegia mais, e Rebeca, a Jacó. Sim. A gente vê isso lá em Gênesis 25, né? E, assim, isso depois deles orarem 20 anos para Deus abrir o ventre de, de Rebeca, né? É, e depois de 20 anos Deus responde a oração e a bênção chega né vem dois de uma vez né e assim eles deram uma estragada na bênção né é, eu estou usando linguagem figurada mas assim não cuidaram bem como deveriam né depois de 20 anos orando né eles podiam é, ter passado os mesmos 20 anos que eles passaram orando, eles podiam ter passado se, pro, se preparando para quando os filhos chegassem. Né? É, não é nada fácil cuidar, filho, cuidar de filho, né? criar filho. Muita responsabilidade. Então, se a gente estuda para fazer qualquer coisa, a gente devia estudar para criar filho também. Né? Devia nos, é, nos preparar. É, é, tem, hoje tem muitos livros sobre isso, mas é, um... um um bom conselho de gente que fez isso muito bem, já, já era de grande ajuda. Né? Um bom conselho. É. Né? Então... E rep... evitar as preferências, né? Ou se tiver, pois é. não demonstrá-las. É, todo mundo conhece a história, né? Da briga dos dois, que começa já no ventre, né? E, assim, é uma história bem conhecida, e já grandes, né? Um rouba a bênção do outro, né? Entre aspas aí, é, e há uma separação, cada um vai para um lado, aí que nasce Edom, aí que nasce isso, né? É, Judá, né? Isaú, né? E, é, Jacó, né? É, aí os edomitas e os judaítas, se, poder, se podemos chamar assim, né? Parece que Hernandes Dias Lopes chama assim, né? Judaítas, judaítas. <risos> é, o pessoal de Judá, né? É, duas nações, né? E Deus fala isso, duas nações lá no seu ventre, né? E, e nasceu assim. Aí, depois dessa trajetória toda, né, depois de 20 anos da separação dos dois, há o reencontro, sim. né, Rebeca já tá, já, já faleceu, né, quando os dois se reencontram, e os dois se perdoam, se abraçam, mas os dois nunca mais andam juntos. E parece que ficou né? uma rixa, vamos usar a palavra os rixa, dois, mesmo entre, entre é... as descendências. É, sim, embora os dois se resolveram, né, a descendência de um lado e de outro seguiu outros caminhos e, e o ódio é um negócio, assim, poderoso, né? A gente pode dizer isso porque está escrito, né? Tá. É, e poderoso nesse sentido de que é muito forte, né? Se você deixar uma raizinha de amargura brotar no seu coração, né? Depois de dois, três dias, essa, essa raiz já vai estar tá um negócio monstruoso. Depois de dois, três anos, depois de, aí, depois de 20 anos, né? É, então, os dois se resolveram, mas a prole né, os filhos, os netos que vão vir depois e depois as gerações posteriores, é, aí... É, é, a essa altura aqui de Obadias já tinha passado muito tempo, 1500 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Era um... é, então, é, 1500 anos de cultura de ódio, né? de, e, de, amargura, de amargura, de rixa De Pois é, a raiz virou um monstro. né A raiz de amargura virou um monstro. Nossa. Então, é, é, chegou ao ponto de que Obadias narra isso né? quando quando Judá está sofrendo, está sendo levado para o exílio e tudo. Né? E alguns é, fugindo, né? Alguns é, sofrendo de... mesmo, saindo da sua terra como exilado e, e como prisioneiro e tudo mais. É, Edom bate palmas. Né? Chega a matá-los, é, a entregar os padeus. Edom cabelos, ajuda, ajuda. É, ajuda a, a matá-los e ajuda a saqueá-los. Né? Rouba seus bens, suas casas. Né? E, e, perdeu... e aplaude essa derrota e faz festa por causa disso. E assim, eles são irmãos. Um agravante, eles são irmãos, tem parentesco sanguíneo é. ali, né? Eles são parentes, é. a nação é parente da outra. Então é essa, essa profecia aqui, né? esse oráculo de Obadias que Deus está falando né? contra Edom e chamando as nações para se levantar contra Edom, né? tem todo esse pano de fundo aí. Né? Irmãos devem se ajudar, irmãos devem se amar né? Irmãos não devem comemorar a derrota do outro né? é, E Deus olha para isso é, com muita indignação né? a, a, a taça da ira de Deus vai se enchendo Quando um irmão prejudica o, é o outro. outro Um irmão é, ajuda a derrubar o outro né? Ajuda a ferir o outro Ajuda a tornar o outro menor, mais pobre né, mais subjugado, mais oprimido né. Quando isso vem de irmão, isso aborrece a Deus demais a conta E né, depois eles foram totalmente destruídos né. Sim, é, levou, um tempo, levou um tempo Mas a arrogância de Edom foi esmagada por Deus né, E Edom não existe mais né, Aqui no versículo 3 diz A arrogância do seu coração o tem enganado Sim né, você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você diz, você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Isso mostra a arrogância deles, né? Sim. É, eles... E, eles, tinham, eles moravam, né? Isso não vem nem é. ao caso. Eles tinha, moravam num... Era vantajoso o, geograficamente Sim. onde eles habitavam. É. O, o, a parte sul né, de Israel... né? montanhas em volta, volta. Né? A, a, a via real, né? a estrada real, né? então é, é uma rota importante, é uma loga, localização importante, estrategicamente falando, é, a gente vê paralelos disso hoje, né? é, nós estamos vendo a, a Rússia invadindo a Ucrânia com qual interesse, né? olha para olha o que dia. historiadores do passado disseram né? sobre aquela região. Né? que é conhecido como Heartland, né? É, olha para o que eles disseram daquela região. É uma região estratégica, né? Muito. Não, não, não tem ninguém entrando ali para salvar os ucranianos é, de nazistas. Não existe nazista nem na Ucrânia, nem na Rússia. Né? Existem grupos neonazistas, são malucos que são mais doidos do que não. Hitler, né? É, mas nazista não existe mais. Né? Não. Gente que acredita que a raça ariana está intacta não, né, não é e que isso. ela é a única raça né, de humanos é verdadeiros né? não existe mais isso né? é. É, então não se trata disso é, são narrativas né, como desculpa para pegar uma região estratégica né, e, poder e assim, dominar aquela região e se você olhar né, eu estou fazendo esse paralelo né, é porque se você olhar mais de perto é, o paralelo funciona perfeitamente, porque são irmãos são eslavos, são eslavos, né? Russos e ucranianos são eslavos. São parentes. É. É, então é, não faz sentido essa e a, a arrogância né, de quem invade, quem quer tomar o território do outro é essa arrogância de Edom. Né? É, Deus olha para isso com indignação e Deus vai destruir esses arrogantes. Né? E Edom ainda atacou Israel quando Israel mais precisava de ajuda, mais estava Sim. sofrendo era hora de estender a mão e ajudar. Né? E ajudou a destruir, destruir e a saquear ainda. As características mais marcantes desse livro, acho que talvez você já tenha falado, né, professor? Mas sim. É, eu vejo, eu vejo que é, profecias que se cumpriram, né, muito tempo depois de Obadias, mas profecia que, no, no seu olhar, é, se lançar uma visão escatológica mais ampla você vê que vai se cumprir ainda em grande medida. Porque é, me parece que Edom é, é um paralelo que Deus faz né, com os povos arrogantes, as nações arrogantes da terra. Né, e. E, Isso, e Japó, o senhor também já está aplicando a né, mensagem para hoje. É, e Judá é o povo, o povo eleito, né, que desde sempre sofre perseguição das nações. Né, e. No, no período do fim né, A gente sabe Tem muitos profetas que disseram isso né, No fim mesmo Todas as nações vão se voltar Contra Israel né, Então é Edom Se levantando contra Israel de novo né, Contra Judá de novo é, E Deus vai vir e vai esmagar né, Todos os arrogantes é, Vai destruir todos os arrogantes Esses que olham e falam não, Nós estamos entre as estrelas né, Nós nós construímos nossa nossa casa entre as estrelas, é né? o verso 4, né? 4. É, o teu ninho, né? Entre as estrelas. Ainda que tão tá alto. É. É, não não tá tão alto assim. Daí eu lhe vai derrubar. derrubarei. Deus vai derrubar, né? Então eu vejo essa a minha visão escatológica vai além do último edomita que foi Herodes que caiu, né? É, eles estão lá no passado negando passagem a Israel né, para o caminho de Canaã 1400 anos antes disso aí né? mas eles estão lá depois da, da, da destruição do templo, do ano 70 né? depois de Cristo é, o último Edomita caiu né? foi depois de Cristo né? não, não existe, eles foram assimilados né, pelos árabes ali né? não existe mais Edomita vivo né? então é eu vejo isso, essa profecia de Obadias se, se cumpriu, né? A gente pode Mas falar que os endomitas mais... foram varridos mesmo da terra. Sim, sim, é, do jeito que Deus falou. Mas eu vejo isso ainda num cumprimento escatológico, escatológico. mais futurista, né? Isso aplicando né, os nossos dias de é. hoje. E o princípio das dores está aí, né? professor? Sim. Podemos falar assim? Com certeza. E a gente encerrar, o que mais o senhor tem a dizer? Professor Joás? sobre o profeta Obadias, sobre o livro. É, eu vejo também a importância aqui de olhar para o livro como um, uma inspiração de Deus mesmo, né? Deus falando. Né? As lições que traz para a gente são essas de, de a gente olhar para quem está à nossa volta, né? que a gente chama de irmãos, né? Com mais empatia, com mais respeito, com mais cuidado. Com mais amor. Porque Deus. É, Deus vai. De, se Deus vai se levantar contra o arrogante, eu não quero estar entre os arrogantes. Né? Você não quer estar debaixo é, do rolo. É, eu, eu tenho um, um conhecido meu que fala assim, não quero estar debaixo do rolo compressor de Deus. Pois é. É, é bem por aí. É. Né? <risos> imagina que coisa terrível cair na mão de Deus. né? <risos> E isso a gente é muito sério. É, então, é, tem pessoas arrogantes, tem famílias arrogantes, tem líderes arrogantes, exércitos arrogantes, nações arrogantes. Deus vai destruir todos eles. Vai todos. Marrer. Todos. E, assim, eu não vou querer estar entre eles. Né? Nenhum de nós, né? É, que Deus nos ajude a manter a humildade, nos ajude a entender, a olhar para o cara do espelho e enxergar a verdade. Né? A gente não é a grande coisa. A gente né? não, Deus, não é nada, né, professor? Que Deus nos ajude nesse sentido e nos guarde, né, daquele, daquele tempo em que a, a, o cálice da ira vai transbordar, né? que a gente seja achado do lado correto da batalha, né? E aí que, na palavra do Senhor, a gente já viu o cálice já transbordar algumas vezes, né? Pois E é. não foi nada bom. Então, pessoal, leiam o livro de Obadias, do profeta Obadias. Ele é pequeno. E... Hoje a mensagem, né, vai vir muito ao nosso encontro, principalmente pela época, pela atualidade que nós estamos vivenciando, pelo que o mundo está passando. E no próximo programa nós vamos falar sobre o profeta Joel. Professor? É isso aí. Estamos juntos, aguardando ansiosamente isso aí. Deus abençoe. Continue nos acompanhando aqui no ADEC TV, em todas as nossas plataformas também, que a Dani vai pôr aqui na tela. E que vocês possam se interessar por essa série sobre os 12 profetas menores. E é muito bacana conhecer um pouquinho mais desses profetas e da mensagem que o Senhor deu para cada um deles. Até a próxima edição.